Bom dia, galerinha! Bom dia aí pra vocês! Bom, a gente está Mais cedo hoje, são 6h43. E e pra quem só chegava... Lá pra depois de 10 e meia Hoje é muito cedo Porra, oh, meu filho, você me... Oh, meu Deus do céu Olha aí Não sinaliza É taxista, né? Você não pode esperar muita coisa seguinte contexto é ontem fui acionado sobre aviso era meia-noite e meia-noite 20 por aí assim não 1120 20 O servidor parou de responder lá do prédio do, do Liz Empresarial. Ó, na rua... Frederico Simões. Ali próximo a... do Neves. E aí, como era uma máquina física, para eu responder, ah, meu, você não tem muito o que fazer não, você tem que ir lá. Peguei minha roupinha, peguei minha moto e fiquei pra lá. Chegando lá, o meu nome não estava na lista de acesso. Porque como é fora do horário de expediente... Você tem que entrar pela garagem. Aí, se seu nome não estiver na lista, fica na mão do, dos seguranças. Você não, não sobe, né? E Foi o que aconteceu. Não tava. Porque esses, esse, essa lista tem um prazo de expiração e havia sido expirado e não foi renovado resultado no novo atendimento agora é é, é foda né se tem a preocupação se sai de casa domingo de noite quase meia-noite virado na porra aí quando chega no local para fazer o atendimento você não pode entrar Fude, viu? Aí liguei pro coordenador expliquei, expliquei oh, Não vou poder atender porque Meu nome não tá na lista de acesso Então não posso subir nem, nem tem nem nada lá com, com, com, com O segurança Não, deixa a entrada não, não, não nem argumentar O trabalho dele é deixar subir Quem tiver na lista Meu nome não tava na lista, então compreensivo com o cara também né não, não tá não tá pronto não relaxa tá de boa amanhã eu volto e cá estamos hoje é amanhã quer dizer hoje é mais tarde né? eu saí de lá era meia-noite e, e, e 15 20 por aí assim Aqui em Salvador o pessoal tem problema de andar em seus lugares. Eu já observei isso. Carro ou anda todo na esquerda ou anda no meio. O pessoal que andar pelo meio da pista. Sabe escolher um lado, preferência o da direita, né? Aí depois vocês falam: Ah, o céu ultrapassa muito pela direita. Porra, man, porque é onde tem espaço. É, é, é o que deixaram pra mim Foi como sai parado, sinal tá verde, deu merda né? Deu merda É, minha kombi tem Tem muito o se fazer não É um bicho pelo amor de Deus. Não hum, é retado. Eu não, eu paro. E aí, vai ficar verde pra mim? Eu podia fuder de acordar cedo e chegar cedo no trabalho Por exemplo, se eu chegar lá às 7 horas Ao invés de eu ter de sair 8 horas da noite 4 horas da tarde Já fico minha mula Maravilha, que bonito, que beleza. Opa! Resolvido! Sim galera, novela da lander com de editores resolvido, mais um problema menos. olha Vai... oi, a pena dessa moto aqui, velho. Misericórdia! Na minha moto que ela veio ter sossego e e bons cuidados, porque aonde eu não imaginava ela tinha problema. Vocês vão ver, tem uns vídeos aí de XRE, de XRE que eu postei, que foi quando eu tava indo pra comprar as peças, quer dizer, as peças a peça, tipo uma abraçadeira que faltava. Eu, os dois primeiros vídeos eu não sabia explicar muito bem o que era, porque realmente eu não sabia qual era a peça. O mecânico passou pra mim, não, pô, é uma arruela, é uma arruela, é uma arruela, pronto, eu peguei e fui... Olhei a região, qual era e aí passei pra ele a peça. Comprei. Você tá querendo falar comigo? Eu... Ah, não. A menina pilotando, cozinando, acerta tá aí, finalizar. E aí eu não sabia o que era a peça, ele me mostrou só onde que ela pegava, só que porra, pra mim, nunca vi a peça. E aí comprei a peça que na verdade que eu tinha levado pra ele foi um, um... não chama afastador não, um espaçador. Era, era uma outra, tipo um, um, um anel metálico que não vende. Detalhe: não vende. Aí a gente conseguiu essa peça usada. Depois eu paro para contar a história toda porque foi, foi uma novela. E quem conseguiu para mim foi até um cara da Yamaha mesmo. Essa peça ela não vende, ela só. Você só consegue ela comprando o cilindro inteiro, que detalhe, na Yamaha custa 500 reais. Um cilindro da Landa, então se for comprar o par do cilindro da Landa é mil reais. Tomem cuidado com os seus cilindros, e o problema do meu foi o seguinte, alguém na antiga gestão desmontou e na hora de montar montou errado, montou armado. Resultado, Por ele está montado errado, o movimento de oscilação, a peça soltou, ficou embaixo da flauta, o sobe e desce quebrou a, a, a peça, a peça ficou enganchada e começou a comer a flauta, correu, comeu mesmo, fez buraco, fez buraco na, na flauta. Então assim, essa peça dá é uma estabilidade para o cilindro na, na subida e descida ele não oscilar. Então, essas oscilações que faziam os retentores estourarem e aí vazar o óleo. Simples assim. Eu sabia entender tudo, tudo, tudo mesmo quando eu vi a peça. Oh, era pra ter pego pra dentro, mas tava fechado, então não tinha como pegar. Então tá tudo certo. Ah, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Já fui. Então foi isso. Trocamos essa peça. A bandeira aqui tá Fenético. E cá estamos o cilindro bonitinho. Laranja, ah, vermelho, eu já fui mas já corrigi tanta coisa nessa moto, né? Não é pra roubar flow do shopping, não. Mas que dia é essa? Vou ter que dar uma calibrada nos pneus. E aí, estandeira? Na moral, tem alguém? Ninguém? Ninguém? Mas meus queridos estamos chegando mais na vela do a gente vai ficando por aqui, Bombo miséria, sabe Camilo? Então é isso aí, é a próxima.